Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Alívio do cantor Gessé Aguiar, tá bom? A música acho que tá em Sol maior aí, tranquilidade total, tá? Antes da gente ir aí pro tutorial, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do canal e o principal, né? deixa o seu like, beleza? Vamos pro tutorial então? Então a introdução vai ficar aqui, ó, Lá menor, Dó maior Sol e Ré. Ok? A melodia da introdução, tá? Eu vou fazer aqui simplificado depois do jeito que eu toquei. Sobre o Lá menor, você vai fazer, ó. Beleza? Vai cair no Dó. Vai fazer aqui, ó. Cai no Sol. Tá vendo? E cai no Ré. Bem devagarzinho. se precisar aí, faço mais devagar. Mas mais uma vez, né? Só para não reclamarem, ó. Com o um dedo, né? Já me zoaram aqui no YouTube com esse negócio de um dedo, né? Cai aqui, aí a fazer, ó. Tá bom, cai aqui. E acaba aqui. Da forma que eu toquei ainda agora, vai ficar aqui. E aqui para tá terminar, tá? Mais uma vez devagar, né? Vamos lá, ó. Tá. Beleza? Introdução passada, vamos para a música, deixa eu olhar a letra aqui. <risos> Sol maior, o meu combustível Para continuar tá? Então Sol maior, Ré Mi menor Jesus é a calma E eu vou olhando para a câmera e olhando para a letra <risos> O aconchego dos meus dias, Dó tá? Aí agora vai vir Sol maior, o meu alicerce Ré Para não desistir Mi menor. Não tá sendo fácil. Aqui, eu acho, né? Mas eu tenho que seguir. Dó, tá? Então, até aqui. Você pode... É... Eu, eu acho, assim, que ia ficar melhor um arpejo, assim, né? Não que seja um arpejo. Né? Não, não isso, né? Mas assim, ó. É... Tá vendo, ó? Novo melhor do que um dedilhado mais simples, tá? Então, parar tá vendo? Pará, pará, lá ó, tá, se esse tanda ficar muito difícil você pode só subir o arpejo e segurar. Eu tô usando um piano e pede aqui ó, tá, tá, tá, tá. Já, você vai trabalhando assim, tem outras formas, tem, usar nona, tá, ó. Então, ó, você pode usar nona em todos os acordes, ó. Suave, tá vendo? Beleza? Então assim, você pode usar a nona, tá? É ou aquele arpejinho que eu fiz, tudo é um arpejo, né? Essa ideia de subir, tá? Vamos continuar a música então, agora vai vir um Lá menor aqui, no Lá menor você vai fazer aqui, ó, tá tão complicado, pai, Lá menor, tarará, Dó, Sol e Ré, tá de novo? Lá menor, Dó, Sol e Ré, beleza? Pode vir a mesma ideia de adiliar, tá? Tão complicado, pai. Tarararara. Acho que aqui fica melhor, mas é só tocar o acorde. Tá? Tão complicado, pai. Pode ser Lá menor com nona ou Lá, tá? Pararara. Dó, Sol e Ré. Tarararara. Beleza? Aí vai vir Lá menor de novo. Tem dia que o peito aperta. Minha letra é difícil, meu. Tem dia que o fardo pesa, nem que fosse arrastado, eu não volto para trás. A mesma sequência de acorde, tá? Nessas duas vezes, ó, Lá menor, tá Tô complicado, pai, eu confesso. Tô cansado e não aguento mais. Tô exausto e com medo. Aí, Lá menor de novo, tá vendo? É, tem dias que o peito aperta, Dó. Tem dias que o fardo pesa, Sol e ré tá deixa eu dar uma subidinha na letra aqui para poder enxergar então ó para finalizar ó, lá menor dó sol e ré aí para finalizar essa parte faz né fica aqui comigo não e não sai mais né então ó lá menor fica aqui comigo e não sol com si dó sai mais tá então Beleza? Aí agora vai vir aqui a parte do És o meu alívio, né? Vamos ver? Agora vai vir aqui a parte do És o meu alívio, né? Então vai fazer És o meu alívio Tudo que eu preciso Cadê a letra? bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar eu tenho gente, tu és o motivo de Jesus que eu tenho para avançar. Ah, é, é a mesma sequência, né, ó? Sol, ré, mi menor e dó, beleza? Então, ó, ta se a letra, eu vou fazer da, da da tá? Da tá? segunda parte, ó. Daqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei, se o que eu preciso... Só encontro em, em ti. Aí tem um solinho aqui que eu vou passar para vocês, tá? É... Vamos dar uma olhada nos acordes. Ó. É o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar. Ré, tá? Você viu que era só o ré uh, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Mi menor, gente, quanta letra! Todos então, é os motivos de Jesus que eu tenho para avançar. Ré, A, A, A, né? Aí depois vai vir agora de novo o meu alívio, Sol. A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Ré. Hum, se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, Mi menor. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Dó, me perdi totalmente. Eu falei só o Ré, Mi menor e Dó, né? Se eu não falei, tá corrigido, tá? Para onde eu irei se o que eu preciso eu encontro em ti, aí faz? Né? Aí aqui o último é mais agudinho né? Aí faz taru, tararara, tararara. Vamos pegar isso aqui Que ele termina aqui, quer ver? Ó, cadê? Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Tia. Isso é? o que eu preciso só encontro em... Ih, me perdi, ó. Eu... <risos> eu não consigo cantar e tocar essa música. Nos piores momentos... Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. <risos> pra cantar e tocar é bravo, hein? Então, ó. Vamos lá. Se o que eu preciso só encontro em ti. Tá, ó. Sol, Lá, Sol, Ré, Si Cai no Sol Beleza? De novo, ó Sol, Lá, Sol Ré, Si Cai no Sol Agora pro Ré vai ser, ó Sol, Lá, Sol Ré, Si Lá Beleza? Agora pro Mi Sol, Lá, Sol Ré, Si. Tá vendo? No no Si aqui. No Dó, vai ser mais agudinho, vai fazer... Sol, Lá, Sol, Ré, Sol. Aí faz Sol, Fá fa, sustenido, Ré, Mi. Beleza? De novo, ó. Tá bem devagar, tá vendo, ó. A gente vai pro Ré. Agora a gente vai pro Mi. Agora a gente vai pro Dó. Beleza? Daqui... Ele volta pro tá tão complicado, pai. Beleza? Então, assim, vai só voltar e repetir, tá? Tranquilo, aí tem a cifra aí na descrição para você baixar. Vai dar um, uma agilizada. É, observações, né? Pra você que toca mais, lógico que você vai abrir mais, né? Tá? Conforme você abrir mais a mão, você vai conseguir arpejar melhor, né? Aqui, ó. Outra coisa que dá para você fazer Em alguns momentos você pode trocar o Ré por Ré com Fá sustenido Tá vendo? É, que mais dá para jogar também... Um diminuto aqui, deixa eu ver dá, tá, tá vendo, ó? joguei aqui um diminuto de passagem, tá, alguém me perguntou essa semana o que, que era acorde de passagem, né, de aproximação alguma coisa assim, tá, então, ó, é quando você tem aqui, ó, um Ré e um Mi menor aqui, aí você joga alguma coisa no meio, pode ser aqui um resto de diminuto, um cinco com resto tenido, tá vendo ó? Então, ó. tá vendo? Aí dá pra jogar, tá vendo? Tô tocando bem simples, né? Beleza? usando muita nota de passagem aqui, como vocês podem ver, né, tá vendo, por isso que dá uma preenchida no dedilhado, né, um lick, outro lick agora, ó, tá vendo, isso aqui são tudo matérias do curso, né. É, nota de passagem e tudo mais tá é se você quiser ter acesso a esse conteúdo a descrição na descrição aí do vídeo aí tem o link do curso tá você vai poder estudar comigo ser meu aluno ter suporte comigo e tudo mais tá bom é, Fica o meu convite aqui para você se tornar aluno e também não sei se vocês viram aí, que eu lancei um e-book também essa semana né é, sobre progressões aí é, tem muita gente achando que são só progressões e ciclo de quartas mas tem muita coisa lá. E aí, eu fiz uma live ontem explicando como é que usa e tudo mais. Depois eu aconselho também você dar uma olhada lá, uma assistida, é, para entender melhor esse e-book, tá? Ele custa bem baratinho. E eu vou deixar também aí na descrição, então, o link do meu curso, se você quiser estudar harmonia, técnicas de teclado e tudo mais. E se você quiser só o e-book, também vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até... O nosso próximo tutorial.